Se eu, como magistrado, tenho uma cautelar que vai ser bem fiscalizada, se eu tenho certeza que eu vou ter um grupo multidisciplinar que vai acompanhar aquela pessoa que foi solta, eu acho que a cautelar cumpre seu papel. Todas essas pessoas que estão encarceradas, e quando sai, a Secretaria tinha que estar ali para acolher, vai para onde? A gente não resolver dilemas estruturais, se tratando de moradia, de alimentação, de emprego, de lazer. Isso é uma vida digna, né? Acho que nada mais do que uma vida digna. Se a gente não der dignidade às pessoas, é a vida das pessoas não ser disputada pelo crime. Quando a gente fala em prisão no Brasil, nós estamos falando de um instituto que aparece como. Ah, como ah... Instrumento oficial do Estado, né, como sanção oficial do Estado, no pós-abolição. Você buscar os espaços de poder, e aí eu falo do Ministério Público, então falo da Defensoria, e os espaços de poder ainda são os homens brancos. Em casos que a gente vai lá antigo de casos que a pessoa está com pouquíssima quantidade, por exemplo, de maconha, e ela é presa como, tipificada como traficante, sendo que poderia ser tipificada como usuário, ou seja, não, nem precisar da pena alternativa. Antes da alternativa penal, a gente tem que falar ainda debater com a lei de droga. O único meio que o Estado brasileiro, o Estado uh, antinegro brasileiro, reconhece é o cerceamento da liberdade. Quem são essas pessoas que estão encarceradas? E por que ainda nesse caráter provisório? Isso é muito grave. São as pessoas pretas, pobres, periféricas. esses que estão lá aguardando. Porque quando a gente vai analisar outros casos, de quem usa tornozeleira, que está em uma outra situação, a realidade é bem diferenciada. Quando a gente fala em prisão no Brasil, nós estamos falando de um instituto que aparece como... Ah, como ah, instrumento oficial do Estado, né, como sanção oficial do Estado, no pós-abolição. No nosso Código Penal de 1890, a prisão surge como uh, o instrumento oficial, a sanção oficial e principal do Estado. Né? Só que, a partir disso e nesse contexto de, uh, de cerceamento, de uh, regular né, a liberdade concedida ao povo negro por uma, por uma falsa abolição, a prisão ela também tem a função de... Reformular, de reorganizar as senzalas. Né? Então, nós estamos falando de lugares racializados. Por isso, eles são naturalizados e por isso é toda essa facilidade né, de encarcerar quase 97% né, dos, homens, dos homens negros, por exemplo. Nós temos duas formas de aplicação das medidas alternativas à prisão: a primeira é aquela que serve como uma alternativa a Prisão para aquelas pessoas que ainda estão respondendo o processo criminal. Então são pessoas que são soltas com algumas condições para que aguardem o julgamento do processo não privadas de liberdade. E tem as penas alternativas, que são aquelas pessoas que já foram julgadas, já foram sentenciadas, mas pelas circunstâncias do crime, pela quantidade de pena aplicada, a elas é dada a possibilidade de cumprimento dessa pena, não privados de liberdade, mas com algumas penas que chamamos de substitutivas, porque elas substituiriam a prisão. Eu sei que a gente trata de pena alternativa, mas se a gente não resolver dilemas estruturais? Se tratando de moradia, de alimentação, de emprego, de lazer... uma vida digna, né? Acho que nada mais do que uma vida digna. Se a gente não der dignidade às pessoas, a vida das pessoas vão ser disputada pelo crime. Isso é fato. A política de assistência, que a gente fala com a população em situação de rua, todas essas pessoas que estão encarceradas e quando saem, a secretaria tinha que estar ali para acolher. Vai para onde? Cadê a secretaria que cuida também do trabalho, da renda? Como é que vai acolher esta pessoa que saiu que está? Uma, essa medida provisória, como é que vai tratar essa situação? Não tem como, então é isso que a gente precisa cobrar do município. O judiciário acaba sendo usado por quê? Porque o judiciário é... é, é o termo não é muito bonito, mas é alimentado, né, quem traz esses, essas pessoas para serem julgadas, e principalmente pela lei de drogas, é, a polícia e a polícia faz parte dessa estrutura de poder. Se você buscar os espaços de poder, e aí eu falo do Ministério Público, falo da Defensoria, os espaços de poder ainda são ocupados por homens brancos. Eu sou coordenador, olha só, o meu perfil. A gente aqui na Defensoria Pública está tentando mudar isso, colocando cotas, agora, nos últimos dois concursos. A Defensoria Pública tem um papel de contestar, um né? papel histórico é de ser um contrapoder. O que eu acho que faz diferença na, na possibilidade de aplicação é a qualidade da fiscalização dessa cautelar. Então, se eu como magistrado tenho uma cautelar que vai ser bem fiscalizada, se eu tenho certeza que eu vou ter um grupo multidisciplinar que vai acompanhar aquela pessoa que foi solta para que ela é, cumpra as cautelares e, principalmente, para que ela seja abduzida para uma, uma, perceber que existe uma vida fora do crime e, com isso, ela não volte a delinquir, eu acho que a cautelar cumpre o seu papel. A lei de drogas ela acaba deixando brecha para que a decisão judicial não seja uma decisão calcada necessariamente... No, é, na quantidade do, de que foi apreendida a pessoa. Então, a interpretação, porque tem casos que a gente vai ver casos lá antigos, de casos de que a pessoa está com pouquíssima quantidade, por exemplo, de maconha, e ela é presa como tipificada como traficante, sendo que poderia ser tipificada como usuário, ou seja, não nem precisar da pena alternativa. Então, acho que uma boa prática é. A partir do contexto, compreender melhor a história de vida dessa pessoa e colocar uma medida alternativa que não seja tão pesada. Eu acho que não tem necessidade de estar mensalmente lá assinando. Tem casos lá, bons casos, que chegavam de trimestral ou de dois em dois meses para assinar. Dois em dois meses, três em três meses. Mensalmente fica oneroso. Todo ano o transporte sobe em Salvador. Todo ano, no país todo, está subindo o preço da passagem. E isso vai corroendo de uma galera que, às vezes, está fazendo, mas não tem nem emprego, porque cumprindo a pena alternativa tem dificuldade de conseguir um trampo. Se essa pessoa tem tornozeleira, não tem, não arranja. É difícil você conseguir um, um trabalho de tornozeleira eletrônica. Você fica marcado na sociedade. Tem que alterar esta lei, porque se continuar como está aí, a tendência é ir aumentando como vem gradativamente este número. E não é só número, né? São pessoas que estão por trás deste número, são famílias, e isso tem impacto em uma família como um todo. Porque quando um jovem desse, ou qualquer uma pessoa que como não tem ainda essa política de forma bem definida e regulamentada, como a gente fala assim, dizia a quantidade, para onde é que vai. Se isso não acontece, o que é que a gente vê o resultado? São prisões arbitrárias também. Quando a gente pensa, por exemplo, em crimes raciais. Né, cometidos por pessoas brancas, né, a gente vê como o abolicionismo já existe. Né, não é utopia, o abolicionismo penal existe. Né, ele não existe para nós, corpos negros, em que a prisão vai ser esse lugar de naturalização, esse lugar natural, né, uh, mas para corpos brancos já existe. Quando, quando, uh, quando nós tentamos de responsabilizar uma pessoa branca pelos crimes raciais que ela cometeu, o sistema de, de justiça ou o sistema de injustiça racial brasileiro ele vai se mobilizar né, de uma maneira ah, sistemática a imunizar aquele corpo? Antes da, da alternativa penal, a gente tem que falar em debater a lei de droga. Com todo o respeito a quem defende essas alternativas penais, você simplesmente, uma mulher, tá, eu não vou colocar ela na cadeia, mas vou monitorar ela, vou botar ela dentro de casa com três filhos menores, que ela tem que levar para o médico. E o que é isso, se não uma prisão? Eu só não estou gastando dinheiro do Estado. O único meio que o Estado brasileiro, o Estado uh, antinegro brasileiro, reconhece é o cerceamento da liberdade, é a, a retirada né, a da liberdade desses corpos. E aí de novo, a prisão aparece como principal instrumento de controle. E aí mantém a nossa geopolítica mais básica, né? O cárcere no Brasil vem ocupando né, essa, essa ideia de manter nossa geopolítica mais básica, casa grande e senzala. O Brasil é uma grande casa grande e para isso precisa de uma grande senzala no nosso sistema carcerário.